Você está ouvindo o audiolivro Tráfico Doloroso Resgate Uma obra de eurípedes Quill, pelo Espírito Dulce Capítulo 13 Tempestades Espirituais Depois de muito perambular, aterrorizado pelos grunhidos que ouvia por toda a parte, Clidenor divisou uma floresta de árvores pequenas onde refugiou-se. Para chegar até ali, tinha arranhado o corpo todo em arbustos secos e cheios de farpas. No interior daquela floresta havia mais trevas. De qualquer forma estacionaria pois não sentia perigo próximo ao abrigo daquelas estranhas árvores pequenas e negras, ao contrário do verde que deveriam ter. Exausto, completamente atordoado e sem atinar com coisa alguma do que estava lhe acontecendo, sentou-se. Ficou imóvel, espreitando Tentava distinguir qualquer movimento ou som que denunciasse presença de alguém. O cérebro recusava-se a ordenar os fatos. Não tinha mais perguntas a fazer. Só a imobilidade. Passadas algumas horas, segundo calculou, nada acontecendo, resolveu pesquisar o sítio em que se encontrava. Deu alguns passos de forma lenta e sorrateira. Nada viu, nada ouviu, nada aconteceu. Encostou-se numa árvore e teve a desagradável impressão de que estava podre, pois as cascas caíam, exalando o mau cheiro. Retraiu-se, enojado. Não havia alternativa. Tudo era hostil, tudo era repulsivo. Não havia o que perguntar nem ninguém para ouvi-lo. Onde estava, afinal? No inferno? Nisso, ouviu algo. Apurou o ouvido e, estático, olhou para cima. Nada viu. Entretanto, podia jurar que havia alguma coisa viva por perto. Atento, sua postura não era mais de medo e sim de combate, de ataque, de caça. O que quer que fosse, se atiraria sobre essa coisa. Fúria e violência eram os combustíveis da sua dinâmica mental. Então viu, uma ave muito feia, cor de chumbo, voava sobre sua cabeça, ameaçadora. Não se mexeu. Quando a ave baixou um pouco mais a altura do sinistro voo, deu um bote certeiro e agarrou-a. Algo ainda mais estranho do que tudo o que tinha passado até ali aconteceu. A ave não tinha peso, não emitia qualquer pio, não se debatia. Num ato que colocou-o no nível de selvageria plena, levou a ave à boca para com ela alimentar-se. Centímetros antes de chegar à boca, aquela estranha presa se diluiu, mas teve a sensação de que tinha ingerido algum alimento. Outra impressão horrível percorreu-lhe. Tal do alimento tinha penetrado em seu corpo por imperceptíveis aberturas próximas ao tórax e ao abdômen, e não pela boca sentiu imenso nojo seguido de cólicas e vômitos mas fato incrível sentiu-se ligeiramente revigorado passou a desejar a outras árvores olhando para cima podendo ver apenas pequena altura abalou-se com o que viu Muitas outras aves, iguais àquela que acabara de comer, voavam em círculos sobre ele, também ameaçadoras. Foi demais. Vertigens provocaram-lhe perda total dos sentidos. Sem saber quanto tempo tinha ficado assim, despertou, com seu corpo sendo brutalmente revirado por várias pessoas. Eram as mesmas das quais fugira, só que agora comandadas por guardas de aspecto cruel. Tentou fugir, mas dessa vez não conseguiu. Apanhou muito. Gritavam-lhe junto ao ouvido. — Bandido miserável, você sabe o que fez de nós? — Meu filho morreu de overdose e você foi o culpado. Perdi minha mulher e meus filhos por sua causa. Roubei da minha mãe e ela teve um infarto. O dinheiro era para você. Deixei minha noiva na miséria e sei que ela agora sofre envergonhada. Estava comigo quando a polícia me flagrou com a droga que você me fazia repassar. Pedi emprego, família e a vida, seu traficante imundo. Apanhando e não podendo se livrar da surra, Clevenor obteve, de maneira cruel e paradoxal, resposta para a questão principal. Sabia agora onde estava. No reino dos mortos. A realidade era esmagadora. Tinha morrido, mas continuava vivo, sem poder viver. Então a morte era isso. Tiros, ferimentos, vampiros... Sombras, palavrões, frio, fome, sede, mau cheiro, turmas vingadoras. Lembrou-se de ter lido nos jornais alguns casos daqueles que foram citados ali, muitos dos quais resultaram em morte dos viciados. Reconhecia-os entre os agressores. Irrecorrível. Estava morto. Morto e sofrendo, morto e apanhando, morto e vivo. Por ordem dos guardas, foi amarrado e arrastado para fora do bosque escuro, não sabendo se isso era melhor ou pior. Em todo lugar, não havia claridade e o ar era fétido. Depois de percorrerem longo trecho, estacionaram. E Denor foi conduzido aos trancos perante uma mulher, que, sentada sobre um tronco caído, ordenou. — Soltem-no! As cordas foram tiradas e Cudenor pôde identificar melhor onde estava. Era uma espécie de clareira cercada de águas barrentas. Olhou a mulher e, sem nenhum esforço, compreendeu que ela era a chefe daquele bando. De olhar esfogueado, cabelos pretos escorridos até quase a cintura, porte esguio, nariz ligeiramente adunco, a criatura causava medo e impunha a respeito. Disse a mulher, olhando-o no fundo dos olhos. —— — Você vai trabalhar para nós. Obedeça sem fazer perguntas. A mínima rebeldia ficará de castigo uma semana dentro do lodo, sem poder sair. E, dirigindo-se para dois auxiliares, — Leve-no para a caverna. Clirenor foi levado para um buraco feito num barranco e disseram-lhe que ali deveria permanecer até receber ordem para sair. Ia dizer que estava com fome quando uma das criaturas deu-lhe algo semelhante a um vegetal, à guisa de alimento. Aquilo não tinha peso, nem consistência. O jovem tão inteligente, tão forte, lernato, decidido ante qualquer dificuldade, estava agora literalmente reduzido a pouco mais que nada. Ele, que tinha tanto poder, através do dinheiro obtido pelo tráfico de drogas, na situação atual, não passava de simples joguete. Joguete de criaturas feias, malgerosas, agressivas e cruéis. Com paixão era um sentimento jamais vislumbrado naquelas sombrias paragens umbralinas não dispunha de capacidade mental para raciocinar ou mesmo para entender o que estava acontecendo. Reduzido a um ser sem comando próprio, só lhe restava obedecer. A caverna em que foi praticamente encarcerado e na qual deveria permanecer até que fosse ordenada ou autorizada a saída, era seu triste refúgio. Mal cabia naquele frio alojamento. Tinha de permanecer de pé o tempo todo, pois não havia espaço para sentar, muito menos para deitar. Essa posição logo cansou. Estava já em delírios e vendo apenas a tenebrosa paisagem que o cercava, quando viu o lodo com o qual fora ameaçado. Lá estavam algumas criaturas, só com a cabeça de fora do líquido viscoso, que formava uma espécie de lago. Sons vindos de lá, terríveis, gritos, imprecações, blasfêmias, ranger de dentes. Olhou com nojo o vegetal que lhe fora dado, a guisa de alimento, e que até aquele instante não conseguir ingerir. Aquilo não era comida, era uma pasta pegajosa e de péssimo aspecto. Falou mais alto a fome, levou-o à boca e repetiu-se ali a horrorosa experiência da ave. Ao aproximar-se da boca, virou fumaça, com tons escuros e avermelhados, adentrando em seu corpo por invisíveis aberturas no tórax e na região abdominal. Suplantando o nojo, lembrando-se parcialmente da experiência com a ave do bosque escuro, constatou que a fome cedera. De alguma forma revigorado, Cresceu nele o ódio por tudo e por todos à sua volta. Revoltado, passadas tantas horas naquela incômoda posição, forçou a saída. Com grande esforço, conseguiu deixar aquele buraco. Porém, mal tinha dado alguns passos, foi surpreendido por grande zoeira. Criaturas detestáveis estacionadas naquele sítio de plantão começaram a grunhir e ferozmente saltaram sobre ele. Foi dominado e levado à força a presença da chefe daquele terrível bando. Era noite, era dia, como saber se não se conseguia ver ali nada além de alguns poucos metros à frente? Além do ar abafado, nauseante, a claridade era suficiente apenas para que divisasse vultos. Nem as fisionomias eram perfeitamente vistas ou identificadas. Apenas a chefe, aquela mulher que tinha sangue e fogo nos olhos, deixava entrever seu rosto. Fugitivo e desobediente, então... Com sarcasmo e superioridade, dirigia-se a Clodenor, seguro fortemente por dois seguranças. Responde, ordenou. Cludenor levou uma bofetada de cada guardião. Raiva, revolta e vingança formavam um tenebroso painel que bailava em seu cérebro. Responda ou se arrependerá, seu miserável traficante. Novas bofetadas. Num esforço inaudito, deu um tranco, buscando libertar-se das mãos que, como verdadeiras tenazes, comprimiam seus braços. Em vão. Ante a impotência total que sentia, suas pernas começaram a dobrar. Os dois brutamontes puseram-no de pé, sustentando-o à força nessa posição. Completamente indefeso, com o espírito fervendo de raiva, olhou a chefe e conseguiu apenas palbuciar. — Não queria fugir. — Queria o quê, então? — Liberdade para movimentar-me. — Liberdade? Liberdade! Você está delirando! É meu escravo e por muito tempo só fará trabalhos forçados. C -c Qual trabalho? Nem bem acabara a pergunta, recebeu tremendas bofetadas, sinalizando que questionar ali era proibido, no mínimo perigoso. Dirigiu-se a mulher para os dois guardas. Dez chicotadas por dia nos dez dias que ficará no tribunal. — Tribo! Clenor gaguejou e não concluiu a pergunta, pois aprendeu depressa que perguntar era o mesmo que solicitar bofetadas, muito mais humilhantes do que propriamente doloridas. Mesmo assim, obteve a resposta que queria. — Você verá, você logo verá. A mulher, de olhos de fogo, deu uma gargalhada, destilando lascívia e ódio, que ecoou sinistramente por toda a área. Foi conduzido para o chamado tribunal, o Poço de Lama Fétida. Antes, recebeu a primeira ração, conforme disseram os brutamontes, que por dez vezes o chicotearam. Novos tormentos, novas dores, mais revolta, mais ódio. Esse, o panorama mental de Clarenor. Tinha perdido totalmente a noção da realidade, do tempo e do espaço. Prisioneiro na lama, não estava só. Outros infelizes que se auto-intitulavam degredados do destino, sofriam os mesmos horrores. Durante os dez dias decretados para permanência no tribunal, só saía uma vez por dia, para apanhar as dez chicotadas. No cérebro, só reverberava ódio. Aliás, sua capacidade mental estava reduzida a menos da décima parte, todo o demais potencial, de forma inconsciente, era dirigido para a sobrevivência. Vingança passou a ser ideia fixa que, de alguma forma, lhe dava forças para sobreviver. Não sabia quando, onde e nem como iria se vingar de todos aqueles carrascos, mas sabia que o faria. Só pensava nisso. Tão fixado ficou no ódio e na vingança que tornou-se insensível à dor, à fome, à sede e ao sono. De forma absolutamente inexplicável, sobre sua cabeça pairavam algumas porções de fumaça negra. Na verdade, aglomerações de larvas psíquicas que entravam em seu corpo tão logo pensavam em alimentar-se, aliviando, assim, suas necessidades de manutenção. Não se enojava mais com aquele escabroso processo de alimentação, carregado de magnetismo sintonizado na faixa dos seus pensamentos infelizes. Ao contrário, passou a desejá-lo mais e mais e notou surpreso que tão logo pensava no ódio e na vingança, novos alimentos surgiam sobre ele, entrando em seu corpo por invisíveis aberturas. Terminado o castigo, Campeava as redondezas daquele sítio, amarrado a outros colegas, sob vigilância e chicotadas permanentes em todos, desencorajando quaisquer tentativas de fugas, sempre aneladas por eles. Ficou tempo indeterminado, talvez meses, anos até, nessas tarefas, destinadas a amealhar algum alimento para eles próprios, natural daqueles pântanos, sem saber se era noite ou dia, tantas eram as névoas. Até que um dia recebeu ordens de acompanhar uma caravana que iria buscar outro tipo de provisões, essas destinadas aos administradores, como se auto-intitulavam os guardas. Tinha a mente assentada, única e exclusivamente na vingança. Estava mais ou menos fortalecido, as dores só voltavam quando nelas pensava, os ferimentos só sangravam quando também deles se lembrava. Aprendeu a controlar os pensamentos, Aliás, não tinha mesmo sobra de espaço mental para outras formulações que não fossem o ódio e a vingança. Falar, nem pensar. Só de olhar para os guardas já lhe eram dadas porções extras de educação, conforme diziam eles, ao chicotearem-no. Sem falar nada, sem olhar diretamente para ninguém, estava sempre levando bofetadas. Contudo, não conseguiriam impedi-lo de pensar. Essa certeza fez com que, a pouco e pouco, sua mente voltasse a engendrar planos, valendo-se do que as circunstâncias pudessem o oferecer. Qual predador, aguardou o paciente que os fatos lhe fossem favoráveis. Com um grupo de outros dez degredados do destino, sob o comando de dois truculentos guardas, dirigiu-se para o alvo, cujo endereço desconhecia completamente. Andaram muito até que entraram todos num estranho túnel, envolto externo e internamente por névoas cinzentas, segurando uns nas mãos dos outros, conforme determinação expressa. Continuaram a andar no interior do túnel por multiplicadas horas, não saberia dizer quantas. aos poucos o chão foi se tornando mais duro. Grande Alívio sentir chão firme depois de uma eternidade pisando na lama ou no lodo. Continuaram a andar sempre de mãos dadas todos. Vaga claridade foi avistada muito longe. Para lá se encaminhavam. Depois de andarem bastante, ainda, de repente, identificou onde estava, numa rua iluminada. Após tanta angústia, tanta dor, tanta escuridão, considerou que estava chegando ao paraíso. O grupo prosseguia a marcha, ninguém dizendo nada. Iam todos a passo dificultado, como se estivessem andando com sapatos de chumbo. Como era estranho tudo aquilo, pensava. Se estava numa rua, estava também numa cidade. Se os postes estavam acesos, então era noite. Como tinham chegado até ali... Porque as poucas pessoas que andavam por ali não os viam, já que passavam por dentro de algumas sem que fossem notados sequer? Qual um raio? Entrou em seu espírito a resposta para todas aquelas dúvidas. Aquela caravana era composta de mortos-vivos e estavam numa cidade de vivos-vivos. Aumentando sua capacidade visual pela claridade das lâmpadas, abalou-se ao identificar seus infelizes pares. Eram todos viciados, aos quais abastecera de drogas. Só agora, decorrido tanto tempo, podia ver tudo normalmente. Foi também identificado por eles. Somente a truculência dos guardas conseguiu impor disciplina ao grupo, pois que Clidenor foi brutalmente atacado pelos colegas. Mais um espaço percorrido, o grupo estacionou a porta de uma construção com a fachada toda iluminada. Era grande o movimento de pessoas que entravam. Do interior vinham sons estridentes um letreiro luminoso informava. Discoteque Boa Viagem Não eram necessárias explicações. Quem quisesse viajar, era só entrar. O chefe do grupo reuniu seus comandados em círculo como se fosse um técnico esportivo transmitindo as últimas instruções antes do início do jogo. Que ninguém me desobedeça! Apontando para Clenor e para mais dois, prosseguiu. Os novatos terão que ficar o tempo todo junto aos moleques caramujos, soprando no ouvido deles para consumir drogas cada vez mais. Quando os bobos estiverem bem orquestrados, me chamem. Nota da editora. Caramujos, encarnados na infeliz linguagem espiritual. Fim da nota. Imperativo, prosseguiu. Quanto aos veteranos, a ordem é uma só. Recolher nas sacolas o quanto puderem do produto. Substâncias vaporosas etílicas ou tóxicas que os viciados desprendem através da boca e narinas. Glidenor fragmentariamente pôde coordenar os fatos. Estavam junto a encarnados que não os percebiam, o que era grande vantagem. O objetivo era coletar algum material que seria levado para uso do bando chefiado pela mulher Olhos de Fogo. Estava pensando nessas coisas quando algo inesperado aconteceu. Um outro bando, também de espíritos desencarnados com propósitos similares, chegou ali na entrada. O grupo era formado por quatro sujeitos mal encarados. Nem bem o segundo grupo parou, o chefe da equipe de Clenor deu um berro. «Saiam já daqui, pois isto aqui já tem dono!» Unindo a ação às palavras, avançou com ferocidade para os recém-chegados, agredindo-os. O bando ajudou instintivamente. Os retardatários, em número menor, foram dominados e terrivelmente humilhados. Tiveram que deitar de bruços, lamber o chão e pedir desculpas. A seguir foram escorraçados quais cães danados. Credenor sentiu prazer naquilo. Os demais também. Entraram no salão. Música em altíssima tonalidade reverberava em todo o ambiente. Tristeza das tristezas. Jovens de ambos os sexos, faixa etária dos 14 aos 17 anos, contorciam os corpos sensualmente ao som da música. O ritmo acelerado exigia grandes esforços físicos e elasticidade. Foi então que uma grande surpresa teve denor Muitos daqueles jovens, sem cessar os movimentos coliantes, Aspiravam um pó branco. Especialista em drogas, diagnosticou o ser cocaína. Seus comparsas iam de jovem em jovem, induzindo-os ao consumo do pó. Vendo o olhar do chefe sobre ele, Credenor também partiu para o cumprimento das ordens. Escolheu um casal que, contrastando com os demais, dançava lentamente. Agarradinho. O par não consumia droga e, pelo jeito, também não a desejava. Os dois estavam apaixonados e se compraziam apenas em estar juntos. Clenelor aproximou-se do rapaz e quase encostou sua boca no ouvido dele. Droga! Droga! Droga! Experimente! Experimente! — Experimente. Repetiu incontáveis vezes. Seguiu o exemplo do que estavam fazendo os comparsas junto a outros jovens. Fez o mesmo com a mocinha. Estava quase desistindo quando um seu comparsa, agindo sobre um rapaz ao lado dos namorados, disse-lhe ao ouvido. — Ofereça para eles um pouco do tesouro. Ofereça. disse apontando para o casal que Clidenor em vão, estava tentando aliciar para a droga. Nem bem a sugestão acabara de ser formulada, o rapaz aproximou-se do jovem par e, interrompendo seu idílio, ofereceu uma dose de prazer, de luz, de êxtase. O casal a princípio recusou, mas, como a oferta era grátis e sistematicamente feita, por influência do outro espírito, a mocinha fraquejou. Levando o namorado para o lado, disse-lhe em tom envolvente, — Vamos experimentar. É só um pouquinho. Só uma vez. — O quê? Você não sabe o que pode nos acontecer? — Não, não sei. Por isso é que eu acho que devemos pegar só um pouquinho. E se ficarmos viciados? Não tem perigo, amor. Hum, tenho receio. Sempre quis experimentar para ver o que sinto. Você nunca quis? Na verdade, também tenho muita curiosidade a respeito. Então vamos aceitar, mas não se esqueça. É, é só dessa vez. Cridenor, jubiloso, exclamou ao ouvido dos dois, «Parabéns!» E assim, antes do término daquele bailinho, o casal de namorados tinha experimentado droga, começando já por cocaína. O moço que ofertou a primeira dose do pó emprestou também o apetrecho para o consumo. Oculto no lenço, o papelote foi sorvido pelas arenas, metade para cada namorado. Os dois mudaram o ritmo da dança. De forma histérica, beirando a loucura, rodopiaram, contorceram-se e executaram passos totalmente descabidos. Não demorou muito, ambos começaram a se sentir mal. Antes de desmaiarem, o chefe da equipe de Clenor se acercou deles e, com brutalidade, enfiou os dedos em suas bocas, de lá extraindo uma espécie de gomes branquiçada. Assim procedendo, em pouco tempo encheu o pequeno vasilhame daquela pasta viscosa. O jovem par desfaleceu, sendo retirado por seguranças que os puseram numa caminhoneta e levados para longe dali, sendo deixados numa praça pública aquela hora deserta. A caravana de Clarenor recebeu ordens de se retirar, pois as sacolas já estavam repletas. Deram-se as mãos, pondo-se a andar. Logo, o caminho começou a ficar embaçado, com as claridades diminuindo quanto mais progrediam...